colombiano a culpa é dele foi ele que fez a gente chorar e não só ela a mim também tá vendo o que você causou agora a esposa desse pobre homem está se debulhando em lágrimas por causa do seu ciúme patológico isso é por ter me chamado de bicho histérica meu docinho